Ele pra cá, pra poder participar com a gente, como sempre, né? Nosso querido amigo Rogério Tobias, direto de Belo Horizonte. Alô, Belo Horizonte! Cidade maravilhosa, cidade bonita, cidade... Ah, é a cidade extraordinária, né? É a cidade... É né? nossa cidade, cidade do Brasil, né? É assim que a gente fala. Rogério, chega pra cá, bom dia. Como é que você tá, meu queridão? Tudo bem? Bom dia, filho. Bom dia para todo mundo, né? Para todos os ouvintes aí da 99,9. E você falou de Belo Horizonte. Aí, Belo Horizonte, hoje tá com um sol maravilhoso, eee, né? Coisa boa. É, né? O sol, sol e calor, como é que é? Hoje tá sol e uma temperatura agradável. Olha que coisa... Que beleza, delícia. hein? Que beleza. É, direto né? E hoje estamos com, amanhecemos aqui com sol uhum. maravilhoso, né? Então você que está acompanhando o programa, senhoras e senhores, esse é o Rogério Tobias, participa com a gente todas as quintas-feiras, ele é consultor de empresas e sempre traz dicas extraordinárias para você que está acompanhando o nosso programa, né ele sempre é, é, joga luz na sua vida empresário, você que está acompanhando aí o programa, seja pequeno, médio, grande empresário, não tem essa, ele vai ajudar você... A, como é que eu posso dizer? A perceber melhor as coisas que você de forma simples pode fazer e às vezes acaba não fazendo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre planejamento de marketing. Esse assunto dá o que falar, hein, Roger? É, é um assunto muito importante, muito interessante e que muitas vezes alguns empresários ainda não dão a devida atenção. né A gente vai falar um pouquinho é, sobre esse tema aí, que é um tema que pode interessar muita gente, né? Muitos empresários. Bom, então já começando a falar sobre esse tema, né? Por que, que é importante as empresas darem cada vez mais atenção ao planejamento? Freire, o marketing é o seguinte, marketing e também a área de vendas, ela tende a tomar muito tempo dos empresários, do, do, do proprietário, né? do empreendedor, no dia a dia, né? o dia a dia ele nos, eles nos corrói, né? ele vai tomando conta, você tem que fechar suas vendas, você tem que dar seus resultados, tem que fechar seu caixa. O que, que acontece? O empresário acaba dando muita atenção ao dia a dia e muitas vezes esquece de pensar no futuro da empresa dele. Né? Como é que será minha empresa daqui a dois anos? Como é que será minha empresa daqui a três anos? Se você perguntar para ele, aliás eu pergunto isso muito aqui, né? Uhum. E fiz perguntas aí nos Estados Unidos também, mesmo aí que o pessoal tem uma, um, um formato mais forte de planejamento, o pessoal fala assim, olha, eu não sei exatamente o que, que vai acontecer, ou eu não tenho ainda uma opinião formada, e isso é muito grave, né? Olha, entendi. Agora, você falando disso aí, você falando dessa questão do, do, do planejamento, vamos para a gente botar os pingos nos is aí, o que, que é, é, é o planejamento de marketing? Né? Afinal, o que, que é isso que, a gente tá, que você está dizendo aí e por que, que ele é tão fundamental nas, nas empresas? As pessoas podem, sei lá, de repente, ah, mas planejamento, uma empresa pequenininha, para que, que eu preciso pensar isso? Ah, eu que faço tudo mesmo, Tá tudo na minha cabeça, então não preciso esquentar a cabeça. Vamos falar um pouco desse assunto aí. Vamos sim, esse tema é, é que você está abordando é muito importante, porque a, a empresa, ela não pode ficar pensando só no curto prazo, a gente tem que pensar no médio prazo e no longo prazo. E, então, o planejamento, o que, que é? Qual é essa, qual a função do planejamento? É O proprietário, a direção da empresa, dá um tempinho, sai lá da linha de frente, fechar numa porta, fechar a porta numa sala, né? E aí discutir o seguinte, o que nós queremos daqui a dois, três, quatro, dependendo até cinco anos, né? Para onde nós vamos caminhar? Para qual caminho? Que, qual, que caminho nós vamos utilizar? Onde nós queremos chegar e como que nós vamos fazer para chegar lá? Como é que vão ser nossas vendas? Então aí entra esse planejamento de marketing, né? Vamos fazer o seguinte, então aí o pessoal está reunido e fala, olha, nós precisamos fazer uma... Uma análise, a gente chama de, em marketing, a gente chama de análise de cenário. Uhum. Está o cenário hoje, como é que está o cenário hoje? Como é que vai estar o cenário daqui a dois anos e até cinco anos? Aí algumas pessoas me falam, ah, professor Rogério, mas é, a gente não tem a visão do futuro, é, a gente não pode não, não saber exatamente o que, que vai acontecer, mas a gente pode ter os elementos básicos, né? para onde está caminhando a economia, para onde está caminhando Sim. o comportamento dos consumidores, para onde está caminhando a economia do país, a economia é, da cidade, da região. Né? Então, é, eu posso.. É, outra coisa importante, como é que está agindo, Freire, a concorrência. Opa! O grande, a grande dor de cabeça hoje do empresário é não conhecer a, a concorrência, as ações da concorrência. Por incrível que pareça, nós precisamos nos adiantar à concorrência. Então o planejamento trabalha com essa linha de raciocínio. Veja aqui, uh, vejam os ouvintes, que a gente foge do dia a dia, se vendeu se não vendeu. Nesse caso do planejamento de marketing, a gente está pensando no marketing da empresa, na imagem da empresa, né? na força da empresa nos próximos anos. Que legal isso aí, viu? Agora, qual é que so, quais são as vantagens daquela, daquela empresa que. Como é que eu posso dizer? Aquela que tem. que planeja o seu marketing e aquela que não planeja, aquela que vai deixando a vida levar, como diz o outro, né? Ah, tem, nesse, nesse ponto eu sou um pouco. É, um pouco duro com os clientes aí, né? Com, com as empresas que eu sou Ai, Ah, desce, desce o sarrafo, vai lá. Desce o sarrafo, por quê? Porque a empresa que planeja, uhum. ela não fica à deriva. A Entendi. empresa que, que, que planeja, ela não fica ao sabor dos ventos. A economia melhorou, ela melhora. A economia piora, ela piora. Não é? É, a, a, o mercado está tá, tá crescendo, eu cresço junto. Diminuiu, então a empresa não pode, Freire, e senhores ouvintes, ficar ao sabor dos ventos. Aí vem essa grande, esse grande instrumento da administração que é o planejamento de marketing. Você tem o planejamento da empresa como um todo, e nós, vamos, nós estamos falando aqui mais especificamente do planejamento de marketing. Então, o que, que significa? Significa que a empresa que não faz planejamento, ela, ela vai pela sorte ou pela não sorte, não gosto nem de falar outra palavra. Rapaz ah, <risos> do céu, então, é, como é que eu posso dizer, né? Você, você que está acompanhando o nosso programa, estamos falando de planejamento, você falou em longo prazo, curto prazo, mas se a gente for olhar aí, é, qual que é o mais importante, ou não tem mais importante, como é que fica essa situação? É assim, essa é a questão do prazo, é, nós temos três tipos de prazo, né? Nós temos o curto prazo, uhum. que a gente vai perguntar, nós temos, é, Freire, o médio prazo e temos o longo prazo. A questão do... os três são importantes da mesma maneira, os três têm a mesma importância, os três são fundamentais, mas eles têm que ser trabalhados de uma maneira conjunta. Então, o longo prazo é aquele prazo é, que, das coisas que ainda vão acontecer, que eu preciso definir em termos de planejamento, para onde eu quero caminhar, para onde a empresa vai caminhar, para onde estão caminhando as coisas de uma maneira geral e como é que eu vou me portar, como é que a empresa vai se comportar nesse, nesse é, caminho que está sendo criado, e que ninguém ainda tem exatamente uma certeza, mas tem, ah, uma, com certeza, algum tipo de previsão. Planejar é você fazer previsão, é você não ficar ao sabor dos acontecimentos. O médio prazo ele é importante, porque aquilo que eu faço no curto prazo, ele vai ter também um impacto, no médio prazo. Né? Então, o empresário tem que, tem que dar valor a quais? Ao, ao curto prazo, tem que dar valor ao longo prazo e valor ao médio prazo. Esses três prazos, o empresário tem orientado que eles trabalhem sempre pensando nisso. Eu tenho que abrir minha loja hoje, eu tenho que vender, eu tenho que, esse ano, fechar o ano com resultado positivo. Eu chamo isso de curto prazo. O longo prazo você tem, tá bom? Além desse ano de 2020, por exemplo, eu tenho que pensar em 2021, 22 uh, e até 23. E daí para frente eu chamo de longo prazo. Onde eu quero chegar? Eu quero ter quantas filiais? Eu quero crescer é, de que maneira? Eu quero fortalecer a minha marca em que nível? Né? Então, o longo prazo é, te permite fazer isso. Você vai fazendo hoje, vai fazendo amanhã até chegar. A atingir aquele desafio que o próprio empresário colocou para si mesmo, para sua empresa e para os funcionários. Onde nós queremos chegar? Essa é a pergunta que eu chamo de pergunta-chave. Onde nós queremos chegar? E uma outra pergunta, como nós vamos chegar lá? Se eu não tiver nem essas perguntas para fazer e muito menos a resposta, eu vou viver no curto prazo, como eu disse antes, ao sabor do vento. Bom, eu vou adiantando aqui um pouquinho a nossa prosa. Eu queria que você, em rápidas palavras, né... Como é que deve ser... Falasse pra gente, como é que deve ser... É desenvolvido o planejamento, né? Dá para você falar sobre como uma empresa em desenvolvimento, uma empresa em desenvolvimento, viu, não é aquela que tá lá já arregaçando a boca do balão, aquela em desenvolvimento pode aplicar isso na prática, né? A gente sabe que tem a peleja do dia a dia, a, a peleja diária, a luta diária. Como, como fazer? Eu quero aqui é, é, é, é, é, é, é prático, ajuda aí. aí. Entendi. Essa essa você um termo específico aí muito interessante, porque o que a gente tem ouvido dos empresários é o seguinte, olha, eu não posso planejar porque é, eu tenho uma peleja aí do dia a dia, eu tenho que descer lá tenho que ir para o balcão, tenho que ir para o telefone e tenho que fazer minhas vendas. Óbvio, óbvio que isso aí é fundamental, é o que faz a empresa continuar no seu dia a dia, né? Mas o planejamento, ele exige uma atenção maior, é, Felipe, ele exige uma atenção maior do, do empresário. O empresário precisa, efetivamente, é, reunir ali com, com a diretoria, pode ser a esposa, um sócio, até mesmo com os funcionários, e começar a fazer uma avaliação de como está a situação é, daquele mercado. Esse mercado está crescendo, quais são as probabilidades desse mercado crescer ou não crescer, que tipo de ação que nós vamos ter que, que, que, que colocar... Né? e desenvolver para poder estarmos à frente desses fatos. De forma que os fatos não sejam é, os nossos grandes, é, é, aquele que nos dá um susto, né? aquele que, que nos pega desprevenido. O planejamento ele é exatamente isso, é uma análise que nós fazemos do curto prazo, do médio prazo, é uma análise que nós fazemos que a gente chama de cenário. Ou seja, a gente olha as questões da concorrência, a gente olha as questões sociais daquela região, do seu mercado, do seu segmento, não precisa ser toda a região ou tudo, não. Aquilo que vai envolver mais diretamente a sua empresa, né? Então, é, faz esse trabalho, faz esse estudo, avalia as questões financeiras da região, do negócio, né? para que a empresa possa ir se armando, a empresa possa ir se preparando para... É, à medida que acontecerem alguns fatores novos, alguns fatos é, que teoricamente seriam inesperados, de alguma forma ela já estava esperando. Então a empresa criar plano A, plano B, plano C, ela ter várias opções para poder caminhar sem depender de terceiros. Então a empresa tem que ter essa visão do negócio. É o que nós chamamos né, de é, evitar a miopia em marketing. Entendi, olha que legal gente, Uma vez, mais uma aula aqui no programa Negócio Fechado, hein? você que está acompanhando a gente, esse papo tem pano para manga, daria para se arrastar por muito tempo ainda, quero agradecer a disponibilidade do professor uh, Rogério Tobias, que gentilmente participa aqui, colabora com o nosso programa, trazendo essa visão, para mim é sensacional do marketing, e claro, abrindo os olhos aí dos nossos amigos, dos nossos investidores, empresários, a turma que está acompanhando o nosso programa, planejamento é para todo mundo, deu para gente, gente entender isso, né? Parte de você. Rogério, muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço, um abraço aí a todos os ouvintes aí do 99,9, Negócio Fechado, e um super abraço pra você, filho. Um abraço, filho. Pra, um abraço pra você também, você é nosso e boi no LAMB, tamo junto aqui no programa Negócio Fechado, viu? Prazer e satisfação tê-lo aqui comigo. Um abraço pra você, viu, meu querido? Tamo junto. Tudo de bom. Tudo de bom para você, senhoras e senhores. Rogério e Tobias aqui no programa Negócio Fechado. Sensacional esse bate-papo. Muito bacana mesmo. E...